Diretamente de esteio, a Associação Brasileira de for e Brafford organizou a Batalha dos Hambúrgueres aqui durante o evento. Eu estou agora com o chefe vencedor, Marcos Levi. Marcos, me conta a tua receita, qual foi o segredo para conseguir vencer essa batalha? A carne. Esse acho que é o grande segredo. A, a matéria-prima era incrível é de altíssima qualidade isso fez toda a diferença na, na hora de preparar e a gente hoje busca um, um estilo de fazer o hambúrguer que vem muito de encontra à, à mudança de comportamento das pessoas então a gente queria muita maciez e muita na nossa, no nosso blend né que falo então a gente juntou uh, uh, um pouco de vazio de maminha e de chorizo e a gordura dessas três carnes e a gente fez um hambúrguer que é muito simples, 25% de cada um deles. Então, se você tem 2 quilos, 500 gramas de cada um, considerando 500 gramas da gordura, você vai ter o hambúrguer. E a gente usa, na hora de levar na grelha, a gente passa uma manteiga clarificada com pimenta para pôr na grelha e vai controlando o sal. Nada mais. Né? Bem autêntico, bem nosso, né? Parece gostoso. Marcos, tu com o um prêmio na mão agora da, da batalha, o que significa para ti como chefe gaúcho participar de um evento tão importante aqui na Expo Inter e que valoriza ainda mais o ingrediente, a carne? Eu acho que primeiro participar da Expo Inter é, é muito importante. Uh, eu digo que a batalha de hambúrguer não foi uma batalha, foi uma confraternização entre todos. Eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado e o que me deixa mais feliz é que tanto eu como meu sócio Gil Guimarães lá de Brasília, a gente está abrindo em São Paulo uma hamburgueria chamada Carbon onde a gente vai estar levando né, o Herifor e o Braffor para lá. Então, acho que esse é, para nós, o maior orgulho, que a gente já sai antes de inaugurar ganhando um prêmio. Vai apresentar o tempero gaúcho para os outros estados também? Com certeza, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Correto, Marcos. Eu conversei com o Marcos Levi, que foi vencedor da Batalha dos Hambúrgueres da Associação Brasileira de Herifor e Braffor. A Aline Merladete para o portal AgroLink.